Sim, o Renan tá achando que eu não vou dormir porque raios. tá me chamando é, de homicida, tá de sacanagem. Ele é um lixo, é um, é, um, um, um lixo. Um Relatório da CPI indiciará Bolsonaro por 11 crimes. Pois é, depois de seis meses de trabalho, a CPI da Covid, que investigou as possíveis falhas e omissões na atuação do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus, está chegando ao fim. E acredite se quiser, Bolsonaro deverá ser indiciado por 11 crimes. Entre eles, homicídio por omissão, charlatanismo, prevaricação, genocídio de indígenas, emprego irregular de verbas públicas, violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decor do cargo. E além do mito, também devem ser indiciadas outras 63 pessoas, entre eles os três filhos de Bolsonaro, além de dois de seus atuais ministros no governo: Marcelo Queiroga e Onyx Lorenzoni, e apesar de Bolsonaro tentar se fazer de machão, fortão e de ridicularizar especialmente o seu indiciamento por homicídio, afirmando de forma irônica que não iria nem dormir por causa do relatório do Renan Calheiros, a verdade é que ele tá bastante preocupado sim, e provavelmente não vai ficar chorando escondido só no banheiro não, a choradeira vai ser em público mesmo, olha só. O que, que passa na cabeça do Renan Calheiros, naquela CPI que você Não entra não é o é o O que passa na cabeça dele com esse indiciamento? Esse indiciamento, o mundo todo, vai que eu sou homicida. Eu não vi nenhum chefe tá, se de Estado ser acusado de homicida no Brasil por causa da pandemia. E olha que eu dei dinheiro para todos eles. Agora, o Renan Calheiros... Ele não se interessou em apurar o consórcio do Nordeste, do Carlos Gavasso. Pois é, e o motivo para tanto chororô é que ele pode pegar 32 anos de prisão se pegar apenas a pena mínima nos 11 crimes citados pela CPI. Agora, se esse relatório for de fato aprovado pela maioria dos senadores da CPI na votação prevista para essa quarta-feira, dia 20 de outubro, ele será encaminhado para a Procuradoria Geral da República, que é a responsável por investigar os indiciados com o foro privilegiado como é o caso do presidente, ministros e parlamentares federais O único problema é que a PGR é controlada atualmente por Augusto Aras que está de olho em uma vaguinha vitalícia no STF que pode ser concedida a ele justamente por Bolsonaro E aí, será que todo esse trabalho da CPI vai acabar em pizza? Deixe seu comentário aqui embaixo Fui!